Um outro fator é o cansaço mental. Muitas vezes você, depois de um dia desgastante, você resolveu estudar. Porque você quer mudar de vida, você quer passar um concurso. Mas você teve um dia muito desgastante, mentalmente desgastante. isso faz com que na hora dos estudos você tenha... Algum tipo de sonolência. Como resolver isso? Quais são as dicas que eu quero deixar aqui para você? Quando você for ler alguma coisa, tá? verifique então esses fatores: me alimentei direito, tive uma boa noite de sono, tá? é, o ambiente está bem iluminado, isso é importante que você invista numa boa iluminação. É, se tudo isso estiver de acordo, verifique o seu estado mental: minha mente está legal, estou é, sem estresse, estou alerta, estou atento. Se você tem é uma tendência a sentir sono durante a leitura? Poxa, deita um pouquinho, deita 15 minutinhos. Tira uma sonequinha de 10 minutinhos que seja. Isso já deixa você pronto para seguir com mais concentração.